Conheço longe do Mineirinho, eu... Mineirinho. É, é Mineirinho. Mas é uma cidade que eu tenho um carinho é, especial por lá, porque é um dos meus primeiros shows mais cheios. Acho você que foi... falou que lotou, né? É, foi um dos shows mais cheios onde da minha foi? vida. Divinópolis. Divinópolis. Oh, Divinópolis. Minas Gerais, é. Foi absurdo. Do eu... lá ali de Belo Horizonte, ali eu falei, caralho, eu sou artista, não sabia. Eu descobri em um Divinópolis. <risos> Aí. <risos> é, olha vocês fizeram, Divinópolis, é, seus banal. vagabundos. <risos> eu tô brincando. Mas enfim, como é que a tua história, como é que você virou essa porra aí toda aí você essa loucura é que, toda que Você queria ser que Não, que caralho, na verdade velho. eu pedi meu pai muito cedo com 10 vou resumir rápido nosso tempo Não, ó, tá de boa. É, pedi meu pai com 10 anos de idade, Eita minha mãe velho. apavorada e confusão, quatro irmãos Três, eu e mais, mais três. Pô, quase ah, a mesma é. história do Malandra, mano. Não é. perdeu é. pai aí, cedo também. acho que aquele é. choque, né? Meu pai era comerciante, aquele choque todo. Meu minha pai mãe era comerciante? Era comerciante, inclusive até bem sucedido na época. Mas minha mãe ficou meio apavorada. E aí eu meio, comecei. Eu... É, quatro filhos, Meu irmão mais novo tinha dois anos. Ela tinha 37 anos. E ela... Ele Nova. morreu com 40 anos, de Pô fato. Novo. É. E, cara, aí eu peguei, comecei a ajudar minha mãe. Eu comecei, nós tínhamos um sítio, comecei a vender mexerique na porta de uma faculdade. É, Por incrível é, que pareça. Que você colhia mexerique e ia vender? Ia vender na porta Ufa, da faculdade. Que do caralho, e começava que a gritar ali na porta, e, pá, pá, pá, pá, pá, pá. e ali parece que não, mas essa história faz muito sentido. Porque ali eu comecei a gritar, os professores começavam a gritar: para de gritar aí, você vai <risos> Mas eu observava que quanto mais gritava, mais vendia. Então não tem jeito de parar de gritar. Então. Aí comecei ali, logo, logo apareceu um concorrente, já te cobriu a oferta do concorrente. E aí depois vim pra 25 de março comprar a mercadoria, comecei aqui na 25 de março a buscar, tava aqui em 18 anos. Quantos anos, mano? Você com vinha 14, aqui? 14, 13, 15, 16 anos. Gente, ô Carioca, o mundo mudou muito o que você falou. Nessa idade, a gente já trabalhava, parecia que era normal. É, a gente uh -huh, trabalhar, parecia. Uh -huh. Hoje não é mais. Hoje... Uh -huh. Parece que trabalhar jovem hoje parece que é pecado, né? nossa época a gente trabalhava. Você... É. você tem que começar de cedo, cara. Aí... Eu comecei não tão novo igual você, mas eu comecei com 17. Ah, eu falei, era normal Eu comecei com 15, com Tudo a minha era mãe, mais né? novo. É. Dirigia mais novo, bebia é, mais novo. Já é. fudia mais novo. Já mais novo, e aí ele escutou. E aí vim pra mim, aí, com 18 anos, de minha mãe, ela me emancipou, e eu montei a primeira loja, chamada Ricardo Eletro já, com slogan de todo tamanho na porta, a você vinha buscar aqui e levar levava Viginha lá. Vinha importa porta e porta. Caralho, Deu até irmão. ganhar, um, ganhar um, um dinheirinho. Nós o um mascate. Mascate mesmo, porta, porta raiz mesmo. Aí quando completou aí é, 18 anos, eu já tinha adquirido um, um, um, um carrozinho, pequenininho, fitzinho, 147. Chique. Dei pra Chique. mulher num pontinho de 20 metros quadrados, um ponto comercial... Montou a loja? Montei a primeira loja, já com os logos, descobri qualquer oferta e eletroamérica do Brasil. Você mandou essa, irmão? Só que vendia só o um cinto de pelúcia. né? é doméstico. <risos> ele é doméstico, nada. Não, o atrificador, por isso que cobriu oferta. Não tinha jeito né? Caralho, velho. E aí você começou em Divinópolis quando... com essa é, lojinha é. lá? Aí foi crescendo, desenvolvendo aí, mas. Mas como é que você foi crescendo? Como é que você... Qual era a tua mentalidade? É. Porque o Eu... é importante é saber a mentalidade. Como é que um cara com uma lojinha de 20 metros quadrados 20 metros vai crescendo? Quadrado. Vai crescendo, cara. Eu sempre acreditei muito na força do trabalho, que todo mundo faz, é só trabalho, não. Sempre acreditei muito em gente, pessoas, sempre preso, preso com alguns pilares fundamentais que eu falo que é humildade, gratidão e respeito, que eu acho Perfeito. que você ia abrir Perfeito. a porta. As Perfeito. pessoas me perguntam assim, cara, tem gente começar hoje? Tem, você é humilde. Você tem coragem de trabalhar? Você, tem... você não tem vergonha de trabalhar? Porque as pessoas hoje, às vezes, não tem humildade e tem vergonha de trabalhar. Então, não tinha vergonha de trabalhar e começando. E sempre, Carioca, acreditei Mas até muito. essa época era você sozinho, Ricardo, já só tinha funcionário. Eu, só eu e meu irmão. Sem é. ter irmão, só. Só. Só eu, os dois. É, só os dois. Meu irmão era, era novinho, tinha 14 anos ainda, tudo, mas já trouxe... Mas se também já, já estar, tinha vontade, já tinha, vontade, tinha vontade, garra. Já garra. É, então, isso que é, é. do cara, isso que você falou, é. é e isso um mesmo. fato muito importante, Bola. Eu acreditava muito, acredito muito numa coisa chamada comunicação e marketing. Tudo que eu ganhava nessa lojinha, eu aplicava em propaganda. Tudo! Eu somava a conta, deu quanto de lucro? Deu 10 mil de lucro, então põe mais 10 mil de comunicação. Põe mais... Tanto é que eu me transformei numa O-Markt no Brasil, Verdade. porque eu acreditava em propaganda. E aí foi assim, como eu... é que você Como é que você fazia em Divinópolis essa propaganda? Eu quero Vimos saber, eu oferta. quero entender... Não, de qualquer forma Mas só na porta eu ia é achar reteiro? Tudo, Puxando. Tudo, lado, carro de solo, tudo, tudo. Eu comecei com... É curso aqui, com o microfone, na porta da loja, gritando, o meu ponto era o principal. Teu negócio era gritar. Gritar na porta da loja, igualzinho fazia. <risos> Igual a que aqui, igualzinho a mexerica. Igual a mexerica. Entupia a loja de Imagina gente. Imagina se o Bordel fizesse isso. <risos> é. É, é, é, é. É. Pô, tá milionário. <risos> E Não, ali é... eu gritava, e depois ficava rolando, depois rádio, depois jornal, depois televisão. Você fazia aqueles... Tudo. Você fazia aqueles postezinhos? Postes, plaquinhas, de... você de... é... tipo vender ouro. Sabe o postezinho é, de... É, é. Postes, burro... Ricardo é. E foi. E... Mas sempre com uma, uma ousadia que ninguém tinha coragem. Igual falar é, é, parece então, que é brincadeira, esse, né? Isso que é foda. Falar que é brincadeira, mas isso falar que é, é cobriu oferta. É, começando... Do Brasil? É. E aí, como é que você cobriu oferta? É aí que tá o... Pulo gato, né? Hum. Aí que então, tá o pulo gato. Eu vendia muito o síndrome de verdade. E vendia pouco né, o Então eu comprava um síndrome por 100 e vendia por 200. E comprava um liquidificador, que era o meu sonho, ter uma loja de liquidificador por 40 e vendia por 29, 90. Só que eu vendia 3 mil síndrome pelúcia, e vendia 5 liquidificador. Discurador. Então a conta fechava. Uhum. Então isso passou a ser um, já, um, uma política da nossa empresa. Eu pergunto para vocês aqui, né? Qual que é o seu boi de piranha? E qual que é o seu ursinho de pelúcia? Então você tem que ter sempre em qualquer Caralho. negócio... Um boi de piranha que chama e um ursinho de pelúcia que ganha dinheiro. Porque o negócio no final tem que fechar a conta. Então, perfeito, perfeito. Aí, então, e ali... mas, então é, é isso que é... Dar uma desvirtuada mais dentro do que você falou... Você pega o case aí, do, sei lá dessas dessas empresas que hoje dão prejuízo, mas que tem pessoas atreladas a ela, tem um valuation gigante é? e não, dá prejuízo. Não acredito. Você não acredita? Não nisso? acredito. Nesse país nosso, que não acredito. acredito, temporariamente se tiver um objetivo muito grande. Empresa ah. tem que dar lucro. lucro. Não tem empresa que não dê prejuízo. Não tem Não, não acredite. Não, nos Estados Unidos, talvez, que tem aqueles fundos que investem, igual o ah, Google, é para avisar. É, é outro é, bilhão. Você é, é. nessa essa brincadeirinha desses jovens achar que vai botar uma startup, dando prejuízo, dando prejuízo. Cuidado. Ah, mas depois eu vendo, ganho dinheiro Isso. É, então. Isso é um milhão. Tem um e um milhão. Um milhão. Perfeito, aí perfeito. tem o Neymar e tem um outro jogador que vai tentar a vida jogando futebol a vida toda e vai perfeito, passar fome. Perfeito. Então, tem que lembrar que tem um tem que milhão de tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Eu acho que eu acredito em peso. Tá... Eu pergunto pergunto vocês aqui, né, que é Claro. Se esse negócio aqui não fecha a conta, da dá conta de ficar aqui? É claro. Como é que você não paga essa conta, equipe? Não dá conta, é Como é que você paga essa equipe? Tem jeito. Ia mas fechar, ó, é aquela fechar. galera ali, ó. Aquela é, galera isso é, ali que paga. Isso, é, isso é, é aí É aquela galera é ali. Aquela ali galera é aquela galera ali, ó. Antigamente ele tinha patrão. Chegava, cumpriu o horário, o contrato ia embora. Agora não, agora ele tá Não, mas é bem o que ele falou: se aqui não dá lucro, fecha as portas e vai embora. Quantos anos? Vocês têm história. Inclusive, um dos motivos que eu, que eu montei esse novo negócio foi por isso. Porque você escuta hoje no digital esse brabrabá que do dia pra noite você fica milionário, eu acho que é só na é, internet. Então. Porque eu não conheço a vida real disso, não. Vocês conhecem isso? Não. É, difícil. Não. é difícil. É difícil. Eu não, do dia pra noite eu não conheço ninguém. É. E você vai, vai na internet toda hora, tá gente ensinando aí, falando que você vai ficar rico. É, é, a vida não é assim, Cara, mano. eu, eu, eu, eu, eu, eu tenho por, uma. Massa, mas mas por isso que tem os golpes, né, irmão? É isso aí. Quem acredita, é. que acaba sempre levando um salame desse tamanho isso no não soba. Porque fala, ah, você vai fazer aqui o um negócio, ah. pô, até juros de 90% ah. ao mês. E o tonto vai lá e não, eu dou, sem pauta tá aqui, ó. Não, não existe tem má não tem Mágica milagre. Não existe, cara. Não, tem. não existe. Cara, não não existe. Tem, cara. Eu ah. conheço assim, tive a Ricardo me deu a oportunidade de conviver com os maiores empresários do Brasil e do mundo. Se você pergunta, e vocês têm entrevistado muitos aqui, eu tenho observado. Você conversa com todos, a mentalidade de Todos é, são caras extremamente observadores, são caras que pensam 24 horas como é que vende mais. Uhum. O Caíto teve aqui, eu, o Caíto da Tilly Beans, foi é, sensacional. É, o cara pensa 24 horas como é que vende é, mais, como é. é que cria pessoas, Ele como tá é que está sempre, é. sempre ligado. Sempre ligado. Eu até falo uma palavra que, tem que tá com o empreendedor sempre está com o radar ligado. Eu pergunto, se lá na, quando eu faço o pessoal da mentoria, eu falo assim, meu amigo, quando você entra no McDonald's, o que você faz? Eu pergunto para 150 empresários. Pessoal, vamos assim, cara. Eu entro no McDonald's pra comer sanduíche. Isso é uhum. tá errado. Você tem que entrar no McDonald's para comer sanduíche e observar tudo que eles estão fazendo. Menos que o que hambúrguer põe, de piquinho. É. Por que, que ele põe a placa ali? Por que, que ela tem daquele jeito? Por que, que a mesa é daquele jeito? Por que, que o totem aqui? Por que, é. que o caixa daquele jeito? É tudo muito jeito? bem pensado. É. Que... Até tá... as cores da loja. Eu, trollava. eu, eu trolava. eu trollava. ficar muito tempo dentro da loja. Só quando eu descobri que o McDonald's é diferente, eu quando eu ia muito pra China, não tinha onde comer. Mas quando eu vi o McDonald's, eu ficava Nossa, doido. Por quê? Lá tem a foto, então aponto o dentro é, e resolve o problema. Come facinho. E eu fui perguntar por que eles colocaram a foto. é por esse motivo. Em qualquer lugar do mundo é assim. Então você tem Sei que falar. Esse aqui, é número 2, aliás. Ninguém é tem o sucesso. Número 2. Não, você não precisa falar. Você fala número 2, número 3. Faço... Número... Desculpa o pessoal que trabalha no McDonald's, que eu adoro, tiro foto com todos, até na cozinha eu conheço. Lá vem. <risos> Tem um vem. negócio que eu faço uma trollagem com eles, tadinhos. Eles põem a batatinha, os produtos assim, sabe? E sempre com a logo virado pra você. Eu já sei que é assim. Sim, sim, é norma. <risos> é. Eu... É isso, tá vendo? Por quê? A... Observador. Aí o cara das costas eu desviro a batata de sacanagem, fica olhando. Aí eles olham, o cara vai e desvira. É. Aí ele vai pegar o suco e eu desviro. Aí o cara vem e desvira. Tá vendo? É. Isso chama é falta do que fazer. Bem, saco, tá bem, é sabe? É, é, é, é... é é falta do que fazer. Não, é só pra encher o saco. Enchei Mas tá vendo aqui, é é, é os caras são. É. Tem que aprender com os é. povo, cara. É. Tem que aprender, eles são muito poucos. Você é tem razão. Você não pode entrar pra comer um sanduíche lá no McDonald's. Você tem que entrar pra observar tudo. Por que, que os caras fazem aquilo? É isso é um empreendedor, cara. O empreendedor sempre tá observando o tempo todo.